Fala galera, beleza? É, meu nome é Éder Melo. Essa aqui é minha esposa, Carolina Ferrazo. É, sou de Medianeira, no Paraná, que fica a mais ou menos 50 km de Foz do Iguaçu. Decidi vir para Hair, uh, Hair of Istanbul através de amigos meus que já vieram para cá. Teve o meu amigo Fernando, que veio em 2017, e agora no começo do ano veio outro amigo meu, Almir. Que daí foi onde eu me encorajei, que eu vi o resultado deles, que que deu certo. Aí comecei a acompanhar no Instagram. Foi lá daí que eu peguei o, o contato via WhatsApp do, do André. E comecei a conversar com o André. Pedi como que é que funcionava. O que, que eu precisava ter. para vir fazer a, a cirurgia. Foi tudo muito tranquilo. Eu tratei tudo... Tudo pelo WhatsApp, é, todos os, como que foi o procedimento também, como que ia ser o procedimento, o André me explicou tudo pelo WhatsApp. de foi até chegar aqui, a gente passeou um pouco pela Europa antes e a gente chegou até é, Istambul. Na nossa chegada aqui, já, a gente chegou tarde, era uma hora da manhã já, o André foi nos buscar no aeroporto, tudo muito bom. É, levou nós até o, o, o hotel, fez o nosso check-in, então foi, a nossa estadia aqui foi muito boa. O hotel, nem se fala, é muito bom. Depois disso, a gente pegou um dia de livre pra gente fazer um passeio para conhecer a Istambul, para conhecer algum, alguns pontos turísticos, é tudo tranquilo, táxi funciona muito bem, trô também funciona muito bem, e o pessoal do hotel pede para você para levar onde você quer ir, e o pessoal do hotel é, fala pro taxista onde você quer ir, para ir é, visitar os pontos turísticos. É tão, a, a, a língua, como você fala com as pessoas aqui, é totalmente é, tranquilo. Temos os tradutores na hora da cirurgia. Quando eu, no primeiro dia, quando eu fui a cirurgia, é, a gente faz toda é, a retirada dos folículos, que é retirada atrás, na cabeça, na nuca que é bem tranquilo também, e depois o procedimento passa a ser a implantação dos folículos na cabeça. Então é, foi bem tranquilo, eu não tenho nada para falar assim, de, de ruim, da cidade, cidade é muito boa, pessoas, o pessoal do hotel, o pessoal da clínica, tudo pessoal, gente boa, Murat, o André, Pessoal que atende aqui, tudo gente boa mesmo. Antes a gente pensava uma coisa Estambul, nossa, vou para aquela cidade, não vou conseguir me comunicar, não vou conseguir comover lá. Tudo uma... A gente vê tudo assim, coisas diferentes, mas chega aqui é totalmente diferente. O atendimento é excelente. Eu não falo muito bem inglês, então a gente veio aqui e conseguiu se virar tranquilo. É, se o medo é a língua, se o medo é comida, se o medo é como que é o tratamento, não, não tenha medo. É bem tranquilo. Pessoas aqui são super gente boa. Olá, pessoal. Eu sou a Caroline, esposa do Ederson. Que realizou o procedimento aqui na Hera of Istambul. O fato dele estar ficando calvo era uma coisa que o incomodava já fazia algum tempo, e com isso ele começou a pesquisar formas de solucionar esse problema, encontrando então dois amigos nossos da nossa cidade que tinham vindo até Istambul fazer o procedimento de implante aqui na cidade. E foi assim que nós decidimos fazer a cirurgia. Quando ele resolveu vir para cá, eu falei que estaria vindo junto para auxiliar ele, pelo fato dele não falar inglês tão bem. E nós fizemos um passeio pela Europa Andes, e chegamos até Istambul, onde nós fomos muito bem tratados pelo pessoal da clínica. O procedimento dele foi um sucesso. Foi é, um dia de cirurgia e outros dois dias que nós estamos aqui para fazer as lavagens e curativos e eu como acompanhante fui muito bem tratada por todo o pessoal da clínica, pessoal muito atencioso, sempre dispostos a nos ajudar, a dar dicas sobre passeio sobre lugares para comer e a nossa estadia aqui em Istambul foi realmente muito tranquila o éder está bem, bem tranquilo, agora o procedimento dele foi um sucesso ele estava um pouquinho ansioso nos dias que antecederam, mas assim que nós chegamos aqui, encontramos o pessoal da clínica, já é, já fomos ficando mais calmos e hoje já é o nosso dia de ir embora. Só temos a agradecer a todo mundo que nos ajudou nesses dias que passamos aqui e dizer que a, é, a Health of Istanbul é uma empresa muito, muito conceituada. Todo mundo, o pessoal que trabalha, os atendentes, o Murat, o André, que são os, os meninos que atendem os brasileiros, é, eles nos auxiliam muito. E para quem tem vontade de fazer esse procedimento, pode se sentir tranquilo e muito à vontade para vir até a Turquia.